Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E seja bem-vindo para mais uma live de carteira recomendada de renda fixa. Uma daquelas lives super esperadas pelos investidores que nos acompanham aqui no canal da Genial. Aqui no seu lado direito da tela nós temos André Fialho. Boa tarde, André. Tudo certo? Boa tarde, Ju. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais, uma, mais um update aí de, do mercado de renda fixa e dos, das nossas escolhas aí para o mês de agosto. Maravilha, super superobrigada. E aqui embaixo nós temos Gabriel Tinen, que também é analista aqui da casa. Gabriel, tudo certo? Tudo certo. É, boa tarde, Ju. Boa tarde, André. Vim aqui dar aquele suporte para a grande estrela do dia aí, que é o queridíssimo André. Então, vamos lá. Maravilha, super Obrigada. Bom, então é isso, André. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre o cenário que, a, que, que se passou já em julho, que você espera aí para agosto, ou o que os ventos mostram que pode se desenhar em agosto e que nortearam as suas decisões, claro. Uhum. Vamos lá, aconteceu, tiveram diversos é, acontecimentos no mercado que, que impactaram positivamente o mercado de renda fixa, né? É, primeiro, acho que mais os, os fatores mais importantes foi a decisão de política monetária tanto do FED quanto do, do, do Copom aqui do Banco Central brasileiro o FED subiu a taxa de juros em 75 basis points e indicou que vai combater a inflação é, para já ela para a meta dos dois por cento que eles têm de meta de longo prazo e o mercado interpretou isso como foi um sinal positivo tanto que as bolsas, né, o S&P, a Nasdaq, né, a Bolsa de, das Empresas de Tecnologia, tiveram um desempenho muito forte. É, o mercado né, de renda fixa, as treasuries americanas também tiveram um desempenho muito positivo no, no curto prazo. Ali. As treasuries mais curtas fecharam é, bastante, as treasuries mais longas ficaram mais, mais constantes. E isso impactou diretamente no mercado local e, né, depois de alguns dias, teve a decisão do Copom onde o Banco Central né, decidiu subir a Selic é, mais uma vez em, em meio ponto percentual, indicou que né, o, a grande mudança no comunicado foi ele considerar que ele vai olhar agora a inflação acumulada a partir do, do primeiro trimestre de 2024. Ou seja, ele acaba... É, tirando os possíveis é, choques que, que, que vão ter dessas medidas de, é, de auxílio fiscal, auxílio de consumo de combustível que o governo deu nesse último mês. Isso né, o mercado interpretou como foi uma, uma alta de cento e provavelmente ele ou vai manter essa taxa por mais algum tempo, né, a projeção que, que a gente vê hoje na curva de juros é da SELIC começando a cair só lá em meados do, do, do ano que vem, e ele também deixou no comunicado, caso alguns dados que, que venham a sair, né, alguns dados de inflação ou dados de atividade é, que venham no sentido de gerar mais inflação, pode ser que ele, ele suba mais a taxa de juros, só que em um percentual mais baixo, né? ele disse que vai ser uma magnitude menor. Então esse conjunto de informações e também, né? Essa semana saiu o dado de inflação nos Estados Unidos que veio abaixo do esperado pelo mercado, que também fez mais um movimento de, de queda na taxa de juros do mercado local, é, fez com que eu, a rentabilidade dos, dos investimentos de renda fixa fosse muito positivo. É, vou até compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar o tamanho da, da queda do, das taxas de juros, tanto da taxa de juros nominal, quanto da taxa de juros pré-fixada nesse período. É, pegando aqui, se a gente pegar a curva de DI, né, que é a curva de... Como se fosse a curva pré-fixada, a curva de juros nominal, pegar as curvas mais longas, elas chegaram a fechar 120 basis points. É um movimento que a gente não via desde... Acho que desde março de 2016. Então, assim, foi um movimento muito relevante, principalmente na parte mais longa da curva, que era onde tinha é, mais prêmio, devido a né, toda essa incerteza fiscal, incerteza com relação ao mercado lá fora, né, com, com uma possível recessão, uma atividade mais baixa, enfim. E olhando também as curvas de, de NTNB, né, que são as curvas de juro real, a gente vê que teve um fechamento também muito relevante, principalmente nas partes mais curtas, devido a uma projeção de inflação, que né? a, gente, a gente calcula aquela inflação implícita, né? que é a diferença de, da curva de juros nominal e da curva de juros real, a gente consegue extrair a inflação esperada. Ela teve uma queda bem relevante, e isso impactou diretamente na, na queda na, nas taxas das NTNBs. É, mostrando aqui mais a, as curvas no detalhe, né? só para vocês terem ideia do movimento, a curva de inflação implícita teve um deslocamento muito relevante é, nesse período, né? É, sei lá, se pegar uma, uma inflação que estava, né? inflação daqui a dois anos, estava na casa de 6,4%, ela caiu quase 40 BIPs, tá? marcando é, 6% nas taxas do, até o dia é, 9 de agosto. É, basicamente isso, né, de cenário, o que aconteceu, aconteceu isso aí. A gente pode entrar mais no detalhe da carteira também, né? Uhum. É, só, só antes da gente entrar no detalhe da carteira, André, eu queria pedir um favor para você, se possível, você desativar esse efeito que está no seu fundo, porque ele acaba pesando na, ah, na da live, e aí você fica com delay entre a sua voz e o que você mostra, a sua gesticulação também. Tá. Beleza? É. Então uhum. tá certo. Então, o próximo passo que eu queria pedir é para você mostrar para o pessoal como é que acessa a carteira recomendada de renda fixa da Genial ah, claro. e também mostrar as alterações que você fez para este mês, por favor. Uhum. Assim como eu mostrei no mês passado, é, é muito simples, tá? Se você digitar aqui Genial, analisa, você vai conseguir abrir o portal do Analisa, onde tem diversas análises sobre o mercado de ações, mercado de renda fixa, mercado de fundos imobiliários. E dentro do Genial Analisa, a gente tem uma aba aqui de carteiras. Então, você entrando em carteiras, você vai ter a segmentação por classe de ativo, você entra aqui em renda fixa e vai para carteira de renda fixa. E lá vai ter todo o histórico que a gente né, das carteiras mês a mês. Então, você entra aqui na carteira recomendada de agosto, e vai ter o relatório que a gente montou com relação ao mercado de renda fixa e as escolhas, as melhores escolhas de ativos para esse mês. É, já entrando né na, no processo de escolha, a gente teve, teve pouca mudança, mas tiveram mudanças, é, tiveram novidades. né Com relação a, a ativos em si, a gente adicionou a debênture da, de Equatorial Energia, a gente viu com... Uma, com bons olhos, o setor, o setor de energia é um setor mais, mais estável, né? a gente tem uma previsão de, de fluxo de caixa muito mais seguro, é, além de ser uma empresa líder de distribuição de energia do setor, a gente viu ela com um prêmio muito bom, é, das das das, é, das eventos disponíveis no mercado no momento e outra né outro motivo que levou a essa nossa escolha foi o, o prazo dela né como a gente está buscando alongar um pouco mais é, os, o, os vencimentos da, da carteira a gente acha que vale mais a pena né em alguns nessas classes de ativos em específico né que ela é uma classe de ativo que paga a, a inflação mais uma taxa de juros a gente vê com bons olhos, você está exposto em ativos com vencimento um pouco mais longo. Assim, né, a, a, a, e as outras novidades são em relação a uma carteira que a gente montou, a gente adicionou o título público e o ETF. Por que, que a gente adicionou o título público e ETF? Porque no mercado de, de renda fixa local, a maioria das emissões, elas são feitas ou indexadas ao IPCA ou indexadas ao CDI. Então, para você ficar alocado em ativos pré-fixados, você ou você aloca via título público, ou via ETF, ou via títulos de emissão bancária. Só que a emissão bancária, a gente, né, a gente até colocou aqui uma emissão do BTG Pactual, que vence em cinco anos, pagando uma taxa muito relevante. Né? Essa taxa aqui é uma LCA, então ela até é 10,36 ao ano, só que você tem que adicionar o IR aqui, né? então, ela dá mais de 12% por cinco anos. E, e para os bancários, a gente dá prioridade à exposição ao CDI, que a gente ainda vê com muitos bons olhos esse CDI curto, né? porque se a gente pegar a projeção de Selic, ela ainda só vai começar a cair, só em meados do 2023. Então, você tem um, um, um bom, uma boa taxa de, de, de juros descontada a inflação. né? Se pegar a inflação projetada para o próximo ano, deve estar por volta de 5, 5,5, com uma Selic a 13,75%. Você tem, um, você tem quase 7% de, de ganho sobre a inflação, que, o que é muito relevante e sem correr muito risco. E, e, e alocação em pré-fixados, né? Eu fiz, soltei até um relatório na, na semana passada, mostrando o porquê, né? Por que, que é, faz sentido você ter uma alocação em títulos pré-fixados nesse momento de, de estabilidade possível queda na, na taxa Selic. Historicamente, né? se a gente pegar, eu traço aqui um um gráfico, esse aqui, esse IDK5A seria uma um, são títulos com 5 anos de, de duration de vencimento e comparando com esses títulos, esse IDK5PA, são os títulos pré-fixados de 5 anos de duration. Então, olhando os momentos onde a Selic, ela mostra uma estabilidade, uma, uma queda futura, né, no histórico desde os últimos 10 anos, a gente vê que os ativos pré-fixados têm uma rentabilidade muito superior aos ativos indexados à inflação. Então, acho que é uma maneira da gente não perder esse, esse, esse movimento de mercado que acontece, é, são, são raros assim. Então, acho que é uma alocação que, que faz sentido a gente ter em carteira. Então, esse grande gatilho para você começar a colocar mais na sua carteira os ativos pré-fixados são justamente essa perspectiva de arrefecimento né, da curva de juros, Certo. Exa exatamente, a gente vê, né, a gente consegue projetar aí uma, uma Selic caindo para fechando o ano que vem por volta de 11% e em 2024 já lá por volta dos 9, 8,5% assim, parece que a Selic tem uma trajetória descendente então assim, se você conseguir alocar em ativos pré-fixados que pagam, né que hoje em dia está pagando né, a curva que fechou bem no, no, no último mês mas você consegue ativos pagando 11,5%, 12% é, por, por muito tempo, por 8%, 10 anos, acho que isso faz uma uma, uma, uma vantagem, dá uma vantagem muito grande na alocação em renda fixa. Né? E por que, que ela, ela, ela tem um desempenho melhor, por exemplo, do que os ativos é, indexados à inflação? Porque normalmente, né, historicamente, quando o banco central dá esses choques muito, muito restritivos na, na, na, na selic, a inflação futura ela costuma convergir à meta. Então, a indexa, como esses títulos tem uma composição de pca neles, eles acabam essa parcela de pca acaba ficando mais baixa. Então, e o pré-fixado não tem essa composição de inflação, né? Então, na verdade, você acaba tendo um ganho muito mais relevante nos fechamentos da, das taxas. Então, esse, é, esse eu acho que é o principal motivo de, de escolha das alocações de títulos é, pré-fixados, como eu mostro aqui. A gente tem uma, uma grande preferência por os ativos que vêm entre 3 a 5 anos e os ativos mais longos mesmo que você consegue carregar por por muito tempo. né Olhando a parcela de PCA a gente tinha uma, um gosto, a gente gostava bastante da parcela mais curta, intermediária, mas ela reduziu devido a essas medidas do governo para controlar a inflação de curto prazo, a gente vê o um PCA, nesse último mês, com, com uma deflação, então, assim, esses títulos que têm essa composição de, de, de, de PCA não, não, não são tão mais atrativos quanto eram alguns meses atrás. E o pós-fixado continua sendo, né, esse pós-fixado curto ali, acho que é um, um grande diferencial que a gente tem no mercado brasileiro, você consegue né, surfar esse momento que ainda tem muita indefinição no radar, tem eleição aproximando, a gente não sabe ainda, né, se essa inflação lá fora vai continuar caindo ou já cedendo, a inflação local também. Então a gente consegue manter um, uma alocação em títulos que rendem o, o CDI a, a, e você consegue uma rentabilidade real aí de quase 7% sem correr muito risco. É isso, André. Tem mais alguma atualização na carteira? Uh, não, acho que era, era basicamente isso ah, uma outra coisa que eu, que foi uma solicitação que eu, que eu ouvi de, algum, de alguns clientes é para tentar montar um, distribuir em pesos né, a alocação, porque o cara fala mas quanto que eu coloco em cada ativo? eu fico meio perdido uh, uhum. olhando aqui, eu consegui distribuir fiz uma distribuição por cada perfil aqui então a pessoa vai conseguir olhar falar falar acho que eu tenho mais, eu tenho o perfil conservador moderado, arrojado e aqui tem uma distribuição para ele ter um norte, pelo menos, na hora de escolher os ativos para montar a carteira. Maravilha. Gabriel, quer fazer alguma observação também? Não, não, eu acho que ficou bem claro, o André deu uma boa explicação aí, até porque né, a gente viu esse movimento aí um pouco de queda, principalmente do carrego aí de alguns, de alguns títulos, principalmente aí do título público, o NTNB, por exemplo, aí... Queria saber mais a perspectiva do André, talvez, um pouquinho melhor sobre o que ele está pensando sobre isso, como que ele está enxergando essa curva para o um futuro próximo aí. É, então, a gente eu vi esse movimento como um ajuste que precisava ser feito, né? esse movimento de queda muito forte na, na, nas taxas, tanto taxa nominal quanto taxa real, porque estava embutido muito prêmio de risco que era, era um cenário assim muito, acho que caótico. É, olhando, se né, a gente pegar os dados que saíram de atividade, pegar o, os dados fiscais, né? a foto do fiscal atual é muito positivo, o que, o, o que tem de, de risco, é, na verdade, é, é o resultado de uma eleição, e isso a né, teto de gasto ser, né, não, não ter mais relevância, enfim, um risco de uma instabilidade fiscal muito grande. Então, eu acho assim, a curva teve um fechamento muito relevante, eu acho que é, já fechou bastante, eu acho que vai ficar nesse patamar por por algum tempo, e mais para frente, né, se, se o cenário se mostrar mais positivo, pode ser que haja um fechamento adicional das curvas e ela retorne, retorne para uma média histórica, de, de taxa de taxa de juros. Então assim, esse momento para investir em renda fixa eu acho que é muito importante. Né? Eu acho que pode ser que esse desenvolvimento movimento não aconteça de novo, né? De pegar essas taxas tão tão gordas do jeito que estão. É... Então acho, acho que eu é que eu acho. A hora de alocar renda fixa é, se mantém e, e aproveitem. Acho que é isso. <risos> Maravilha, gente. Gabriel, super obrigada. André também, super obrigada. Esta foi a live da carteira recomendada de renda fixa para o mês de agosto. A gente volta provavelmente em setembro. Lembrando que o link para você acessar diretamente a carteira está na descrição deste vídeo. E clicando nesse, neste link, você também vai encontrar uma sessão ali onde você pode encontrar as carteiras recomendadas de ações e de fundos imobiliários também, tá certo? Pessoal, a gente se vê mês que vem. Um beijo. Tchau, tchau. O mercado financeiro não permite que você fique parado. Por isso, criamos o Genial 360, um programa exclusivo para você ampliar a sua visão de mercado. Você vai ficar três dias lado a lado de quem é referência no mundo dos investimentos. Aprendendo os conceitos aplicados pelos nossos especialistas. Fazendo relacionamento com quem realmente vive o mercado e tendo a oportunidade de se conectar e entender as estratégias adotadas pelo CEO de uma das plataformas de investimento que mais cresce no país. Mas atenção, as vagas são limitadas. Afinal, queremos que você interaja diretamente com esses grandes profissionais. Garanta agora a sua vaga.